que estamos lhe ajudando. Estou cursando letras português e inglês pela UEMA. Minha maior dificuldade é a escolha do tema. Como eu faço para facilitar o meu caminho? Eu tenho um norte, que é para a área do ensino da língua inglesa. Já é alguma coisa, tá? A UEMA é a Universidade do Estado do Maranhão, né? É a Universidade Estadual do Maranhão nós temos dois alunos da, da Universidade Estadual do Maranhão, que são do TCC, agora vai, dois trabalhos bem interessantes, um na área de educação, mas é da pedagogia, o outro na área mais voltada para psicologia, são dois trabalhos bem interessantes. Olha, se você já sabe que você quer uh, um ensino de, da língua inglesa, maravilha, então você já, né, se, se eu imaginar, por exemplo, você faz letras português e inglês, então é um curso enorme, Dentro desse curso, então metade, aí basicamente, você já eliminou. Agora, dentro dessa metade, que é o ensino da língua inglesa, ele ainda continua muito amplo. Você pode trazer várias discussões. A ideia, Caio, é que você pense num problema. Qual é o problema diante do ensino da língua inglesa? Você está falando do ensino da língua inglesa na escola regular? Você está falando do ensino da língua inglesa em escolas de idioma? você está tá falando do ensino da língua inglesa a partir de um método tradicional, né, o famoso verbo to be, a gente começa pela gramática e fica com a gramática para o resto da vida, você está falando da, e, e mesmo assim no final da vida você ainda não sabe o que é o verbo to be, é, você está falando do ensino da língua inglesa a partir da conversação, a partir da leitura, a partir da oralização, a partir da audição, então... Dentro do ensino da língua inglesa, você tem um leque imenso. Outra coisa, a questão da idade. Você está falando do ensino da língua inglesa para bebês, para crianças, crianças né, em idade escolar, do, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, o ensino da língua inglesa instrumental, né, o ensino da língua inglesa para adultos. Então, essas são perguntas que você deve se fazer para afunilar o seu trabalho, você deve se fazer para, é, para delimitar melhor o seu tema e aí sim, dentro disso, escolher um problema. O que é que te causa angústia no ensino da língua inglesa? O que, que você gostaria de compreender melhor dentro do ensino da língua inglesa que você faça essa pesquisa, que te motive né, a pesquisar. E aí, dentro do problema, a gente começa a escrever o projeto. Então, olha só, é muito mais fácil eu pensar primeiro no problema. Então, eu vou pegar um problema bem simples. Uh, eu comecei a aprender o verbo to be no sexto ano, né, na minha época, quinta série do ensino fundamental. Cheguei no terceiro ano do ensino médio e não entendi como usar o verbo to be. Agora, será que eu aprendi alguma coisa de língua inglesa, né? Então, estou trazendo aqui uma angústia, estou trazendo aqui uma agonia, estou trazendo aqui uma, uma possibilidade de investigação. Quem vai definir essa, essa possibilidade de investigação é você, através dessa angústia, né? Do que lhe traz essa angústia dentro do ensino da língua inglesa. E aí, obviamente, a gente parte para o projeto de pesquisa, Projeto de pesquisa, tem um vídeo aqui no canal bem completo, com tudo que você precisa fazer para escrever o projeto de pesquisa, inclusive com template para você poder baixar, ele, já, ele é quase que auto-explicativo, você só vai preenchendo, vai assistindo os vídeos que vai ajudando, com o passo a passo, faz o seu projeto de pesquisa e entrega para o seu orientador. Se, mesmo assim, você tiver com problema, se, mesmo assim, você tiver com necessidade, se, mesmo assim, você tiver com dúvida, se, mesmo assim, você precisar de orientação, eu estou aqui. O professor Fábio está aqui. Tccagoravai.com.br/barra aprovado. E a gente vai fazer chamada de vídeo, trocar dúvidas pelo WhatsApp. Você vai mandar o material, a gente vai ler, você vai acessar. E ainda tem o curso com a plataforma você vai fazer as aulas desse curso, no final você ainda leva um certificado de 60 horas para colocar no seu currículo ou apresentar na faculdade como atividade complementar. Beleza? Então, vamos que vamos.